Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecida como ECA, a Lei 8069 de 1990. Se o seu objetivo é estudar o ECA para concurso, aqui eu vou apresentar uma proposta simples e objetiva. Assim como eu apresentei os vídeos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 1996, eu vou apresentar esta série aqui, composta de 22 vídeos contendo todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sou o professor Ivan Claude Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Esta série é composta por 22 vídeos e vai apresentar a Lei 8069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente.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 Procure entrar em grupos de discussões para discutir o trecho anotado. Se você não viu este vídeo aqui com 10 dicas imperdíveis para você estudar e passar em qualquer concurso, não deixe de ver. Além de trabalhar com o sentido da visão e da audição, este vídeo também é muito útil para quem tem dislexia uma vez que a leitura será com muita tranquilidade e pausada, para que você possa ler e compreender o que está sendo dito. Esta série é composta por 22 vídeos. Cada vídeo, para não ficar muito longo, vai tratar de alguns títulos específicos. Você pode verificar no título do vídeo e na capa do vídeo o tema que está sendo tratado e pode ver aqui, nas descrições do vídeo, a distribuição dos capítulos pelos vídeos. Agora vamos para algumas informações muito importantes. O ECA já sofreu várias modificações. Diferente do que eu fiz na série de LDB, eu optei por excluir aqueles artigos que foram modificados ou suprimidos, deixando a visualização dos artigos muito mais fluida. Isso foi uma sugestão dos assinantes do canal e eu fico muito feliz com os comentários e com as sugestões recebidas.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 Por favor, deixe seus comentários, isso é muito importante para que eu possa planejar outros trabalhos. Se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo desta série. Não se esqueça também de me acompanhar pelas redes sociais, uma vez que nem sempre o YouTube entrega os vídeos para todos os assinantes do canal. Mas sempre que eu fizer alguma postagem aqui, eu estou compartilhando tanto no Facebook quanto no Twitter e também no Instagram. Desejo que você tenha ótimos estudos, e muito mais do que estudar para um concurso ou para uma prova, nós precisamos estudar para a vida. Vamos começar? Um forte abraço e até o próximo.